Senão ia ficar... Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo um, Acabei de receber uma apresentação do Jornal Nacional Dizendo que é da TV Globo E me perguntando se eu queria dar algum tipo de declaração Em resposta E aí me falou alguma coisa, mas eu estava vendo um filme com a, minha, com a minha família E eu disse, não, não tenho nada a comentar não, não sei do que tá falando, nem, nem entendi do que estavam falando. É, cheguei em casa, coloquei pijama, enfim, tô com a minha família, porque hoje foi um dia pesadíssimo, né? E aí começa a pipocar meu telefone de mensagem e de ligação e etc. Normalmente eu deixei ele só no vibracall E aí percebi, então, que era algo um pouco mais sério. É, entrei na minha página de... No meu, nas minhas mensagens e... Consegui ver, me mandaram a tela do uh, Jornal Nacional exibindo um print. E aí pelo print vocês podem ver que o que eu escrevo está em branco e o que o ministro Moro escreve está em verde. Ou seja, quem printou o telefone foi ele, não fui eu. Ele printou o telefone é, com a seguinte mensagem. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem completa. É, ontem, o Planalto não queria que o ministro saísse. Né? Assim, como, assim como diversos brasileiros, enfim, no meio de uma crise, a gente não quer que o um ministro, uh, que todos têm admiração, saia. Ainda mais de uma grande crise como essa do Covid que a gente está tendo. Então, uh, como tenho <risos> amizade por ele eu me dispus a, a entrar em contato com ele e conversar, tentar é, chegar a um entendimento. Já que, enfim, de alguma forma ele e o Bolsonaro não tinham chegado a um entendimento, eu me propus a, a fazer algum tipo de de ajudar. É, eu sabia que o problema estava em cima do nome do... A, do do, do atual diretor da Polícia Federal, que foi, foi exonerado hoje, uh, o Valeixo. E eu disse, é, ministro, é, enfim, eu não sei, não sei em que motivo, em que, de alguma forma a gente entrou num assunto, talvez, tendo uma terceira pessoa a gente consiga resolver, ou seja, nem, uh, nem o Bolsonaro, nem ele, eu, uma terceira pessoa, a gente consegue resolver. Deixa eu tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Aí ele escreveu, prezada, vamos aguardar. Eu respondi assim, eu já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Por quê? Porque o Ramage era um nome que hoje o ministro, na coletiva, disse que... Uh, era um bom delegado, era um bom nome, e o presidente da República também acha que o Ramaj é um bom nome. Então, era um dos nomes cotados para a substituição do Valeixo, que vinha falando que estava cansado e que, inclusive, ia fazer uma viagem a Portugal. Me parece que é estudos, tá? A Polícia Federal inteira sabe disso. Uh, eu vou até virar a tela para vocês verem, tá? Porque talvez o, o Jornal Nacional não tenha... Deixar isso claro. Então eu coloquei. Talvez uma terceira pessoa, ou seja eu, né? A gente consiga resolver. Me deixa tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Prezada, vamos aguardar. Já fui presa defendendo suas ideias e seus ideais. Por favor, ministro. Aceite o Ramage. E vai em setembro para o STF. Eu, eu me comprometo a ajudar. A fazer o, o JB Prometer. É, ele disse, prezada, não estou à venda. Aí eu disse, ministro, milhões de brasileiros vão se desfazer com a saída dele, né? Aí eu respondi, sobre estou à venda, eu sei, por Deus eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, a venda, né, a verba ali saiu errado, a venda é o senhor. Vamos aguardar a pessoas conversando. O que ele quis dizer com há pessoas conversando, que uh, tinha gente lá no, no Planalto que estava conversando para tentar resolver essa situação. É... O que, que eu estava querendo dizer com aquilo? Que o Ramage era um bom nome, né? um nome aceito por ele, e ele confirmou isso. Isso foi ontem, tá? Isso foi ontem à noite. Então, ontem, o ministro, hoje, o ministro Moro confirmou em, em coletiva nacional de que o Ramage é um bom nome. Eu estava propondo para ele aceitar o Ramage, que era um nome bom para ele e bom para o presidente Bolsonaro. E como uma, uma cidadã... Como qualquer um de vocês, eu disse, seu lugar é no STF, eu te ajudo aí para o STF. E a gente tenta fazer o presidente prometer. Ele escreveu que não estava à venda. Quando ele escreveu isso, ele nunca escreveu dessa forma para mim, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque em momento nenhum eu ofereci dinheiro para ele. Em momento nenhum, é, eu só estava pedindo, por favor, fica no governo, ajuda o governo. Agora, explicado isso, é, ainda está um pouco entalado aqui, como que uma pessoa tira print de uma conversa? Boa noite, Cássio Concerino. Cássio é um, um grande promotor de São Paulo, um dos responsáveis aí pelos, pelas acusações do ex-presidente Lula. É, é como se eu tivesse uma conversa com o presidente Bolsonaro, né? assim, em nível de... Né? É, é, eu sou uma deputada e ele é ministro. Então, é a mesma coisa, como se o ministro tivesse uma conversa com o presidente... Aliás, ele vazou uma conversa com o presidente, né? Antes de vazar comigo, ele vazou com o presidente. E... Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com, com, uma, com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. É... Ele tinha um mandado para poder vazar, assim... Será que isso é só trairagem ou isso é crime também? Caramba, eu tô decepcionada. Eu não tô, é, eu não tô com raiva. Eu não tô pé da vida. Eu tô só decepcionada. Tô magoada. Tô triste. Tô triste porque o dia inteiro, o dia inteiro eu eu teve um, teve um um jornalista que perguntou assim para mim, deputada, você tá, como é que você se sente? Porque afinal de contas, esse é o padrinho de casamento, né? Esse é o padrinho de casamento, ministro Moro, como que você se sente? E, eu, e a única forma de eu conseguir responder, levando em consideração que eu acompanho o ministro Moro desde 2014 e acompanho o Bolsonaro desde 2013, ambos são muito especiais para mim e ambos são pessoas honestas, né, na minha visão, ambos são pessoas idôneas, apesar de que eu acho que o Bolsonaro jamais vazaria um print desse. É... A única resposta que eu consegui formular foi eu tô me sentindo como se minha mãe e meu pai tivessem se divorciado e eu tivesse que escolher com quem que eu fico. É... Só que existe uma lógica, né? Num divórcio com quem que você fica. Você sempre fica com a sua mãe. É que é quem te dá mais segurança, que é as coisas são as coisas naturais, né? De se acontecer o natural, é você ficar com sua mãe. Eu falei, e o natural disso tudo é eu ficar com o Bolsonaro. Porque a gente tem um país para governar. E ele escolheu sair. E a forma como ele escolheu agora, pensando de uma forma muito fria, não foi uma forma legal. E aí terminar com, com isso no Jornal Nacional, colocar meu nome no Jornal Nacional como, como se eu fosse uma... Não sei, o que, que ele quis tentar ali? Ele quis tentar que eu estava cometendo algum tipo de crime? Porque eu não, não posso prometer uma vaga no STF, eu não sou ninguém para prometer. O que eu quis dizer para ele foi, olha, é, eu posso te ajudar, seu lugar é no STF, você vai ser um bom ministro de STF, do STF. Eu posso te ajudar, eu posso tentar falar com o Bolsonaro. Foi isso que eu quis dizer. Ele dizer não estou à venda e, e aí vazar isso para o Jornal Nacional como se isso fosse algo ilícito, como se eu tivesse feito alguma coisa ilícita. Enfim, eu achei isso extremamente é, maligno. Não gostei do que ele fez. É uma pena. É uma pena porque eu tenho grande admiração pelo trabalho dele. Mas ele me decepcionou. E, e o dia todo, assim, a gente, eu fiquei entre... Ah, não tive dúvida nenhuma de apoiar o Bolsonaro. Isso em momento nenhum passou pela minha cabeça de tirar meu apoio ao Bolsonaro, porque o Moro saiu. Mas o tempo todo na minha cabeça eu fiquei, puxa, que pena, né? O Moro sair Que pena a gente acontecer, né? Nunca pensei que fosse acontecer isso, de terminar o mandato do Bolsonaro sem o, o Bolsonaro... sem o Moro estar presente no final, né? Só que a verdade, sabe qual é? A verdade é que todos os 57 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. E quando vocês votaram no Bolsonaro, quando nós votamos no Bolsonaro, o Moro não estava sequer no jogo. Não existia a figura Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então não existia nem a possibilidade de termos o ministro da Justiça Sérgio Moro. E é por isso que esse é um dos grandes motivos pelo qual o fato do Moro sair não vai mudar nada para mim. Eu continuo com o Bolsonaro. E todos vocês também vão continuar com o Bolsonaro. E o Moro vai passar. O Moro vai chegar daqui 10, 20 dias e ele vai estar dando aula em algum lugar, ele vai ter em algum outro lugar e a gente vai continuar fechado com o Bolsonaro. E vocês, alguns de vocês que ainda estão tristes, é, sinto muito, porque eu nunca imaginei que um amigo pudesse fazer isso. Ele fizesse com o presidente porque está com raiva, mas comigo? O que, que eu fiz? Ministro, o que, que eu fiz para o senhor? Para o senhor me expor dessa maneira. Decepção. Então, é isso daí gente. Hashtag continua fechada com o Bolsonaro, hashtag fechada com o Bolsonaro, tá bom? Um beijo para vocês. Essas, esses prints que vocês receberam a mais, eu jamais teria mandado se o ministro não tivesse vazado um pedaço, um trecho da nossa conversa e a intenção aqui é a gente poder esclarecer e dar um contexto a essa conversa. Perfeito, vamos começar pelo ponto que foi exposto pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro ontem à noite e agora a senhora traz mais elementos a gente percebe que falava-se sobre uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A senhora fala sobre essa vaga mais de uma vez, inclusive. Na conversa liderada por Moro ontem, ela aparece, e hoje, nas conversas que nós acessamos aqui, há uma segunda citação. Era, portanto, algo pacífico é, que Moro iria para o Supremo, ou que ele esperava isso como contrapartida do governo? Dani, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo sabe que não é novidade nenhuma a vontade do ministro Moro de ir para o Supremo. É, tanto é que a imprensa falou sobre isso várias vezes. No Twitter, a gente já teve top trends no Twitter falando é, é, Moro no, no STF. A gente já teve matéria dizendo que ele não seria aprovado no, no, no Senado. A gente já teve matérias ah, perguntando para o presidente se ele mandaria o ministro para o Supremo. Ou seja, não é algo que eu trouxe do nada. Né? É uma conversa que se tem em Brasília desde que o ministro entrou. Ontem ele deixou claro que o presidente não prometeu essa vaga para ele, mas, é claro, todo mundo esperava que o ministro Moro, que foi o ministro da Lava Jato, em algum momento fosse para o Supremo. Então, não só era algo novo entre a nossa conversa, minha e dele, como também não é algo novo para o povo brasileiro, eu acredito. Eu, eu, eu, eu queria entender se, primeiro assim, se ele deu a informação... E ele deu aqui, a gente vê logo abaixo, mas se era praxe é, pedir informações ao ministro Sérgio Moro sobre investigações em andamento na Polícia Federal. Bom, para responder essa pergunta, eu vou ter que esclarecer a minha função. Eu sou deputada federal e a função principal de um deputado federal, além de legislar, é fiscalizar. E fiscalizar o poder público, no meu caso, o poder público federal. Por mais que eu esteja no governo, é minha função... Uh, fiscalizar se todas as funções do executivo estão sendo bem realizadas. Uh, uma investigação, se tiver no âmbito da Polícia Federal, e por isso eu pergunto se está na Polícia Federal, é, ela precisa ser realizada de forma célere, né, de forma transparente, quando possível, porque afinal de contas algumas, algumas investigações são, uh, enfim, correm em sigilo, etc. Mas aqui era uma matéria de, do antagonista. Então eu pergunto para ele: é, é a PF? E ele diz que está no STF. Uh, depois disso, tem uma outra matéria, ele manda aqui uma matéria do Globo, mas uh, eu confiro, volto, confiro, e a gente, eu fico sabendo que o PGR solicita, no, no dia seguinte, eu não mandei isso para o Moro, mas uh, vocês podem verificar depois, que o uhum. próprio Procurador-Geral da República pede para que a Polícia Federal retome as investigações em relação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que eu estou fazendo aí nada mais é do que a minha função de deputada em cobrar qualquer ministro, e isso eu vou fazer não só com o Moro, mas qualquer ministro da República, se não estiver fazendo o trabalho dele. No caso aí, era a investigação em cima do presidente da Câmara dos Deputados, que já foi é, investigado por diversos crimes pela Polícia Federal e até hoje a gente não tem nenhuma, nenhuma conclusão a respeito desse casos. Seguindo Deputado. aqui a conversa, desculpa, Diego, só para a gente entrar no dia 23, que a gente volta para o cerne dessa confusão, porque aí sim já há crise, né? A senhora, inclusive, mostra ali para ele a ideia de, de um colapso na economia, porque há uma queda vertiginosa na bolsa. E aí o ministro já parece bem reticente a conversar de uma maneira mais, mais alongada, eu diria assim, né, Sarza? Sim, ele é bem assertivo nas respostas da senhora e muitas vezes nessa troca de mensagens, deputada, quem fala contigo agora é o Diego Sars aqui do estúdio de São Paulo. Eu queria saber da senhora porque muitas vezes a senhora se coloca oferecendo, teria vindo proposta, vinda, vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro. Oferecimentos que viriam do presidente, é, é, enfim, é, aquele jantar que teria sido... É oferecido pelo presidente, de fato, a senhora estava é, sendo porta-voz do presidente da República ou eram posicionamentos pessoais da senhora ali naquelas conversas? Todos os é, posicionamentos pessoais meus. Quando eu falo nessa tela aí sobre a gente tentar ter um café da manhã ou conversar pessoalmente com o presidente, é porque a gente já estava numa crise absurda, a imprensa inteira falando que o ministro pediria demissão, e eu tentando dizer para ele que, para ele evitar uma demissão nesse momento, para a gente conversar pessoalmente com mas o presidente. Mas a senhora chega a dizer que eram convites do presidente, não, não, não, não usa essas palavras? É, não, nessa página não, não, mas não, mais mais mais adiante, vamos, amanhã, né? vamos marcar amanhã, eu, é como se eu estivesse perguntando para ele se ele quisesse, se ele queria, né? Para eu, então, perguntar para o presidente. Ela, okay. eu, eu tenho a impressão que se eu pedisse para o presidente, presidente, posso levar o ministro Moro amanhã às 7 horas da manhã, na Alvorada? A grande probabilidade é que ele dissesse que sim. Quando eu fui acompanhar a entrevista do coletiva do presidente Bolsonaro uh, ontem à tarde, e escutando o meu presidente, eu... ele falou uma coisa muito importante que tocou meu coração. O ministro Moro não participou da minha campanha, ele disse. É, eu, eu participei da campanha do Bolsonaro, quando o Bolsonaro tomou a facada, eu, eu parei a minha campanha, parei completamente a minha campanha, de, de pedir voto para mim, passei a pedir voto para o presidente Bolsonaro e quem fez minha campanha foram os meus poucos seguidores que eu tinha na época. Uh, então, se eu ganhei a campanha, foi graças a esses seguidores que, que me ajudaram durante o tempo de campanha. Depois, no segundo turno, uh, vendo que o presidente Bolsonaro não tinha ganho, eu não parei um minuto sequer de fazer campanha. Eu viajei para Belo Horizonte, para Santa Catarina, para vários lugares de São Paulo para continuar fazendo campanha do presidente Bolsonaro. É, o presidente Bolsonaro ganhou a campanha e 57 milhões de votos sem precisar usar a imagem do ministro Moro. Uh, então, eu acho que, é claro, o ministro Moro... Ouro, enquanto estava dentro do, do, do, do executivo, era assim, um pilar, mas um pilar, quando ele cai, ele pode ser substituído. É, ninguém é insubstituível, então eu espero que agora, eu confio no presidente Bolsonaro, de que ele vai encontrar um nome à altura, de preferência agora um nome de confiança, que a gente possa confiar e que confie nele, que a confiança seja mútua. E eu acho que as pessoas votaram no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. Estou junto com o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro não precisou do ministro Moro para ganhar a campanha.